Tem uma frase desse livro que eu gosto muito, que é Se tu quer tirar mel, não espante a colmeia. Fala, filhados! Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar 5 princípios que eu aprendi com o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você fique sabendo de todos os vídeos aqui no canal. Eu falo de livros, de empreendedorismo, marketing, enfim, uma série de coisas que tu pode estar desenvolvendo e aprendendo aqui com meus vídeos, tudo de forma uh, gratuita. O primeiro princípio é não critique, não condene, não julgue, ou seja, tu não pode ser aquela pessoa tóxica, negativa, que fica contaminando todo o ambiente. Não, seja diferente, seja otimista, uh, vibre com a mesma energia que aquela pessoa, vibra também. E afaste-se de pessoas negativas, de pessoas tóxicas, porque isso só te contamina, isso só te prejudica, curto, médio e longo prazo. O segundo princípio é, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa, ou seja, ou seja, o que a pessoa tem a dizer, aprenda a escutar, aprenda a observar, uh, aprenda a aprender com ela. Aprecie os outros de forma sincera, de forma honesta, ou seja, tu não vai ser um falso ali, Uh, querendo tirar vantagem de alguém não, nada disso totalmente ao contrário seja otimista, uh, converse com aquela pessoa troque uma ideia não fique fofocando naquela pessoa e falando mal o princípio é sorrir é isso mesmo, tem que sorrir tu tem que ser carismático tu tem que uh, dar uma boa impressão pra pessoa, porque tu vai lá e é uma cara de não, tu tem que sorrir tu tem que ser carismático tu tem que ver você tem que estar sempre com uma energia boa, Você não vai entender a arte da comunicação Bom, Essas foram as, os cinco princípios que eu aprendi desse livro fantástico do o Carmen, como fazer amigos e influenciar pessoas Eu vou deixar o link dele logo aqui abaixo No primeiro vídeo da descrição para te dar uma olhada te, Se tu está fazendo marketing, se tu tá fazendo venda Cara, esse livro é perfeito pra ti Ele vai te ajudar muito a te desenvolver Assim como me ajudou a desenvolver E a falar uh, com as pessoas A falar na frente da câmera, a perder a timidez A perder a vergonha e se tornar mais deslibido, assim, se tornar mais confortável na frente da câmera, confortável na frente uh, das pessoas, principalmente de uh, chefes, líderes, supervisores e falar em reuniões uh, mais abertamente, sem medo e sem aquele nervosismo, sabe? Isso aí tu vai desenvolver ao longo do tempo e nada melhor que é. Uma ótima leitura. Bom, se tu curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para que você fique sabendo de todos os vídeos aqui do canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.